É muito comum a gente responsabilizar outra pessoa por algo que a gente sente. Você aí pode até me dizer, ah, não, não faço isso. Mas todo mundo faz, porque isso é comum do ser humano. Eu também faço. Às vezes, sei lá, estou com alguém, a pessoa falou alguma coisa, e porque ela disse, eu me irritei, eu fiquei impaciente. Ou eu senti meu coração contrair. Ou eu senti feliz, porque ela disse, mas será que é verdade que é o outro que nos faz sentir? Como que é isso? Vamos discutir um pouquinho esse assunto. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito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 Gente, quero dar aquele recado básico para você que tem a possibilidade de ir para a cidade de São Paulo. No dia 22 de setembro, eu vou fazer uma palestra. Vai ser um evento grande, assim, com palestra, meditação e um tempo para a gente responder perguntas e ficarmos juntos aí por umas quatro horas em São Paulo. Eu aluguei um espaço que tem 100 lugares. Então, se você quer ir, se organize. Está bem acessível e se você quer receber essa programação e de todas as outras coisas que eu faço no Brasil e no mundo não deixe de se inscrever aqui através deste link que é do meu site para você receber minha programação sempre que eu fizer alguma coisa além de ser informado sobre os vídeos que eu lanço aqui no canal cada pessoa sente diferente já reparou que às vezes entre irmãos, né? você e seus irmãos foram criados pelo mesmo pai, mesma mãe, mesmas condições, mas você sentiu a sua criação de um jeito, seu irmão do outro, sua irmã do outro. Ou entre os nossos filhos, né? eu tenho três, tenho certeza que cada uma tem percepções diferentes sobre os mesmos acontecimentos. Então, na verdade, o que a gente sente aqui... Não é exatamente reflexo de um acontecimento fora, ou do que alguém fez, ou do que alguém disse. Mas o que a gente sente é reflexo de uma interpretação do acontecimento. Então, acontece algo, a gente interpreta com a cabeça, passa um filme na nossa cabeça e a gente diz, ele me alguma coisa ela me alguma coisa, me julgou, me tratou mal, não me considerou, foi agressivo, tantas outras coisas, a gente interpreta, e essa interpretação provoca o sentimento, daí o que a gente faz com isso, né? o que a gente faz com, com o sentimento que ficou aqui, então eu dei o título desse vídeo, honre seus sentimentos, mas o que eu quero dizer mesmo é que os sentimentos são seus, meu, seu e não pertence a outra pessoa. Então, é importante a gente ir lá e, e falar com esses sentimentos e estar com eles por vários motivos. Primeiro, porque não é culpa de ninguém o que a gente sente. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é daquela pessoa que de alguma maneira foi agressivo, violento com você. Não é culpa de ninguém, porque existe algo que é inerente ao ser humano. Que eu tenho, você tem e todas as pessoas que você conhece ou que ouviu falar, têm. Significa, todas as pessoas têm uma TV ligada dentro da cabeça. Todas as pessoas têm mente e a mente cria histórias o dia inteiro. A nossa grande Netflix é o seu YouTube particular com canais infinitos. E a mente cria histórias e apresenta para você. Você gosta dessa? Ah, não gostou? Não prestou atenção? Tem essa outra. Ou essa, ou essa, ou essa. Simplesmente, 24 horas por dia. Ou a gente está na vigília, desperto, ou está sonhando outras histórias então isso é inerente ao ser humano se alguém disse algo fez algo se comportou de uma determinada maneira tenha certeza absoluta a pessoa está seguindo o filme dentro da cabeça dela e ela não tem necessariamente culpa de nada é tão inocente quanto você que fez algo baseado na sua interpretação e todo mundo age assim, então em primeiro lugar é importante a gente ter consciência de que o outro não é responsável pelo que a gente sente, a mesma pessoa faz algo para diferentes pessoas e cada um sente de uma maneira diferente e a gente tem que ter posse disso, é essa a palavra, eu possuo o meu sentimento e ele é meu, ok, o que eu faço com isso? eu posso falar sobre o meu sentimento, sabendo que ele é meu. Então, não se trata de você me fez isso e tal, e tal, e tal. Se trata de eu sinto tal coisa. E isso é tão importante, porque às vezes os sentimentos são dolorosos, né? A tristeza, o coração partido, a mágoa, a raiva sentimentos que dói, que a gente não gosta e porque dói e a gente não gosta sabe o que a gente faz? tranca essa porta aqui vive nesse mundo aqui se isola do sentir e a vida fica tão difícil e a gente fica deprimido e a gente fica ansioso e a gente fica tanta coisa porque não entra em contato com aquilo que você possui e que é seu então, a primeira coisa é Fale sobre os seus sentimentos Visite essa região aqui Por mais que doa E você diz Eu sinto tristeza Por quê? Porque eu sinto Porque eu interpretei Tal situação desta forma E quando a gente olha para os sentimentos Coloca luz neles Sabe o que acontece? Eles transmutam e começam a brilhar e quando a gente visita essa casa aqui, as portas e as janelas dessa casa começam a se abrir e o que entra é o sentimento natural que as crianças têm, que os bebês têm. O sentimento natural do ser humano é o sentimento de amor e às vezes a gente reclama que as coisas estão dando errado na vida, que a gente não tem amigos, que está sozinho, ou que não tem um relacionamento bacana a resposta é essa falta amor mas não falta amor de fora falta amor de dentro porque a sua portinha não abriu como faz para abrir visite a honre seus sentimentos e os possua porque eles são seus para isso é necessário uma só coisa coragem e coragem significa agir pelo coração, visite a casa do coração, olhe e diga eu sinto, seja lá o que for, e às vezes a gente começa né, nos sentimentos dolorosos, mas os sentimentos dolorosos passam e se transformam se você os visitar, senão eles vão continuar ali reclamando e trazendo consequências. De falta de saúde física, emocional, mental e espiritual. A gente não quer isso, né? Então, bem suavemente, possua-os e honre-os. Os seus sentimentos. E aí, esse é o recadinho de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um gostei pra mim. Deixe pra mim seu comentário. Pode me seguir nas redes sociais. E se você fizer pergunta, a grande maioria das vezes... Eu respondo. Se não, nos comentários mesmo, ou então eu faço um vídeo especial para isso. Um beijo.